Fala, Leões! Eu sou a Paula Tavares e hoje eu estou aqui para te apresentar um fio que pode ser substituído pelo fio ráfia. Sim, aquele fio que foi feita a bolsa Prada em crochê. Essa bolsa aqui está em alta nessa primavera-verão. Ficou curiosa? Quer saber qual é o fio que você pode substituir? pelo fio ráfia e fazer bolsas, bucket, chapéu para essa primavera-verão? Então, fica comigo que eu vou te dar todas as considerações desse fio. Vem comigo! antes de eu apresentar o fio para você eu vou pedir que você deixe a sua curtida aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas então deixa a sua curtida agora que vai me ajudar muito para que o conteúdo seja entregue tá bom vou te apresentar agora o queridinho que tá fazendo a cabeça aí de muitas crocheteiras na substituição do fio Rafa, que pode ser feito o modelo da bolsa Prada e o bucket também e o fio é esse daqui gente. Olha aí, dá para enxergar direitinho? O nome desse fio é CAPIO, da marca Pinguim. Eu não sei te dizer se a pronúncia está correta, mas eu falo assim, Pinguim. E esse fio aqui é a referência que muitas crocheteiras hoje estão substituindo pelo fio ráfia. E agora, eu vou trazer para você algumas considerações que eu fiz ao perceber esse fio, ao usar esse fio e fazer também algumas experimentações, tá bom? a primeira consideração que eu quero fazer é sobre o material do fio o fio Ráfia é 100% ecológico, sustentável e biodegradável isso é muito bom porque assim já ajuda muito ao planeta né? então é um ponto super positivo na linha rafia e ela também não solta tinta o que é muito bom para peças feitas para praia como a bolsa o Bucket, um chapéu praiano, então isso aí na linha Ráfia já é um sucesso, e por isso que a Prada investiu mais na linha Ráfia. Sem dizer que ela é sintética, por ela ser sintética, ela, ela tem aquela característica mais de plástico, tá bom? Já a linha Cápio, eu não sei se dá pra perceber daí, ela não é sintética, ela é 73% poliéster e 27% viscose. Tá bom? Ela não tem aquele efeito, assim, parecendo um pouco plástico, que você percebe isso na bolsa prada. No entanto, ela também tem um super benefício, ela não desbota, ela não solta tinta. E eu quero deixar aqui registrado que eu peguei um pedaço desse fio, passei sabão mesmo neutro, conforme a lavagem que o crochê exige que seja feito, sempre com sabão neutro, e não soltou. Nada, tá bom? Não soltou nenhuma tinta, ficou tudo perfeito. E sem dizer que ela tem um toque bem aveludado, bem macio, eu não sei se dá pra perceber daí, esse toque aveludado, eu achei isso muito positivo. O negativo da linha desse modelo aqui que eu comprei, e eu vi outras cores também, inclusive tá passando aí na sua tela algumas cores do armarinho onde eu comprei, é que ela parece que fica assim meio que... Desbotada, né? Algumas partes, assim, é como se a tintura não pegasse na linha toda O que eu achei, assim, ruim no efeito aqui do fio da cap É que ele tem, assim, um modelo tipo tie-dye na tintura Não é completamente tinturado Mesmo eu lavando, não soltando nada, já é mesmo do fio esse efeito Então, isso aí pra mim foi negativo Inclusive tem alguns vídeos aqui meu que eu falo dessa técnica tie-dye Se tem interesse, olha o card acima mas, voltando às considerações desse fio aqui. Nessa consideração, vamos falar de algo muito importante que toda crocheteira gosta de ficar bem formada. Preços. Principalmente, se você é uma mulher empreendedora, você faz o crochê para empreender. Presta atenção. O fio ráfia, ele tem um custo a mais. O custo dele é de R$ 38,90, chegando ali na base de R$ 40,00. Ele é um fio já sintético, naquela modelagem mais plastificada. Já o fio Cápio da marca Pinguim, você acha de R$ 28,90 até R$ 24,90. Aqui na minha cidade, nos armarinhos, eu achei de R$ 24,90. Então, preço, a diferença de um fio para o outro é muito pouco. Fica bem tranquila quanto a isso. Você vai agora analisar mesmo aquela textura ali, o que parece ser mais plastificada, que é o sintético do ráfia mesmo, do fio ráfia, e o que parece ser mais aveludado poliéster junto com viscose, já é mais a capio, além da marca Puglin. Olha, a última dica aqui que eu quero te dar é a seguinte, o fio é leve, então você vai proporcionar aí nas suas criações peças mais delicadas. Tenha isso em mente, esse fio não proporciona uma peça um pouco mais resistente, pelo contrário, proporciona uma peça um pouco mais leve, um pouco mais delicada. Então, eu acredito que já existe aí uma diferença do fio sintético da ráfia. A ráfia já é um pouco mais resistente, enquanto a Caprio, nesse modelo um pouco mais aveludado, já deixa um pouco mais delicada as suas criações. E tem mais para a gente finalizar. Se você quer ver uma criação com esse fio, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque muito breve o canal vai te avisar quando eu lançar um vídeo com uma peça para você. E breve vai estar tá saindo aí no canal, então faz isso agora, porque quando eu produzir essa peça você vai ser avisado e você vai conseguir perceber o efeito desse fio aqui da Capio, da marca Pinguim, em uma criação se essas considerações fez efeito para você se trouxe aí alguma clareza se deu ideia de substituição do fio original ráfia para que você confeccione as suas peças ou então a bolsa mesmo da marca prada deixa o seu comentário aqui fez sentido sim paula deixa a sua curtida para que o youtube entregue esse conteúdo a outras mulheres crocheteiras que empreendem e até o próximo vídeo onde eu vou te mostrar como fazer uma peça com esse fio aqui. Tchau e até a próxima!